Foco definido, dinheiro garantido. Eu tô aqui gravando esse vídeo pra te dar duas dicas como você vai manter, ter foco e buscar muitos resultados. Eu sei, eu sei que você já sabe que você precisa ter foco e muitas pessoas falam, é preciso ter foco, é preciso ter foco, é preciso ter foco. Talvez o que você não saiba é que de tanto ser bombardeado com essa história de foco, você acredita que foco é você fazer só uma determinada tarefa, uma determinada função não não é verdade você precisa fazer uma determinada tarefa uma determinada função Porém, com habilidades que você vai desenvolver ao decorrer do processo e você vai buscar muito resultado. Bom, se você não me conhece, eu sou Leandro Fonseca, eu sou graduando em Marketing, sou mercadólogo por formação acadêmica, tenho um Master Business em Gestão Estratégica de Negócios, sou consultor de negócio online e desenvolvo essa incrível, essa fantástica ferramenta de crescimento e democrática demais que é o Marketing de Relacionamentos. O que você precisa para manter o foco? Primeiro, você precisa saber exatamente o que você quer. Por exemplo, se você desenvolve um negócio de marketing multinível, o teu é, objetivo é chegar no título X, você precisa ter foco para chegar no título X. Não precisa largar nada das outras coisas que você faz para fazer só isso. Não, muito pelo contrário. Quanto mais atividades paralelas você vai ter, vai ser melhor para você desenvolver o teu negócio com foco. O que, que é o foco? É você pegar uma parte do teu tempo, fracionar o teu tempo e desenvolver é, o projeto que você quer, aplicar as habilidades que você quer, aplicar a metodologia que você está aprendendo até que você consiga ter o resultado. Muitas vezes essa dica é muito poderosa. Anota aí. É, antes de dar essa dica, eu só peço que você se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, é, deixe um comentário para a gente ir compartilhando, trocando informações. E pode duplicar esse vídeo aí para as pessoas que você acredita que que, que deve assistir, que, que quer crescer, que é preciso ter mais foco. Bom, mas então o que, que você precisa aí para você chegar no teu objetivo? Qual que é a grande sacada? Muitas vezes você inicia um projeto e não tem o resultado na velocidade que você imaginava que poderia ter e você acaba desanimando, acaba desistindo, acaba tirando o pé do acelerador e isso faz com que você não é, execute as tarefas na velocidade necessária para ter o resultado é que você almeja o que, que você precisa fazer é entender que talvez a estratégia que você está aplicando não é aquela estratégia adequada que vai te levar no re resultado que você quer na velocidade que você almeja e o que, que você precisa fazer adotar novas estratégias portanto a dica é mude a estratégia mas não perca o foco porque que a maioria das pessoas não tem resultado porque elas mudam o foco e não mudam a estratégia aliás nem se que elas montam uma estratégia você precisa montar uma estratégia quero te dar um exemplo ontem eu tava aqui com um online meu e aí eu tava conversando com ele a gente fazendo um planejamento e aí o que que nós vamos fazer pela internet nós vamos recrutar vender ou buscar revendedores porque a gente precisa no mínimo aí uns seis meses para executar uma estratégia e começar a validar ela é assim que se tem resultado montando uma estratégia e Analisando para ver o resultado. E depois você pode mudar a estratégia, mas você tem que ter um foco muito bem definido. Acredito que esse vídeo te ajudou demais. Compartilhe com as pessoas que você gosta, compartilhe com a tua organização e eu quero te dar um grande presente. Quero te convidar para vir tomar um café comigo. Brincadeira! É, pense grande, seja forte e mova-se rápido. Porque se você não está fazendo, alguém está fazendo. Bora pro topo! É lá o teu, o meu, o nosso lugar.